Oi gente, que frio! Como vocês estão? Aliás, aliás, Bom dia gente, tudo bom vocês? Como vocês estão? E se alguém tiver perguntado, eu tô bom, tá? E você aí amigão, você tá bem? vocês cê, cê, gostaram da minha roupa de esquimó? Muito bonitinha, né? É porque pra vocês que não tá sabendo, eu virei pai. Virei pai. Não, calma aí, calma aí, não é, não é pai, pai, pai, entendeu? É pai. Aqui, ó, gente, ó, meus filhos, ó, meus filhos, gente. Eu, eu, eu virei pai de pinguim, eu virei pai de pinguim. <risos> Por sinal, a gente fazer qualquer coisa. Eu quero colocar a renomear eles, eu quero colocar mais name tags. Nossa, eu tenho bastante etiqueta aqui. Deixa eu pegar elas aqui. Agora deixa eu só ir no nosso último vídeo, porque eu pedi para vocês comentarem o nome deles com os pinguins de Madagascar. Então, deixa eu pegar aqui para não escrever errado. Tá. Primeiro, o capitão, o recruta, o rico e o Kowalski. Esse aqui é meio complicado de escrever, né? Tá bom, já que você já veio aqui primeiro, você é o capitão. Parabéns. Próximo. Quem quer ser o recruta? Sei que tá se escondendo, vai ser você. Agora o Rico e o Kowalski, quem vai ser quem? Você vai ser o Kowalski e você vai ser o Rico. Pronto, temos pinguins. Por falar em pinguins e não tendo nem um pouco a ver com o assunto, oferta do Lajota. Estamos quase com um milhão de inscritos. Se esse vídeo aqui tiver um número recorde de gostei e de pessoas novas inscritas, eu vou fazer uma coisa doida. Al alguém me segura, alguém me segura. Eu, eu vou fazer a doideira. Me segura, Kowalski, me segura. Kowalski. Não, é pra... Você me segurar, não vou te segurar com mais eu vou fazer loucura. Se esse vídeo aqui tiver muito gostei e inscrição nova, eu prometo dois vídeos por dia do Mano Lajota. E não vai ser pouca coisa, não. E não vai ser pouca coisa, não. Eu vou ver para trazer um Utopia Pânico e mais alguma série para vocês. Então vai ter qualidade, variedade e Lajota PVP. Yo! Só depende de vocês agora Bom, De qualquer forma, a gente tem que ver mais algumas coisinhas dos nossos pinguins, mas vamos deixar para amanhã. Por hoje já tá bom, né? Uma coisa que eu notei é que hoje literalmente o Duque não está aqui. Por algum motivo, quando eu entrei hoje, ele não estava mais aqui e não aparece desde então. Porém, teve uma coisa que aconteceu e eu queria mostrar para vocês. Na real, o House veio falar comigo. Eu tava na cidade fuxicando as coisas, fofocando com o Pedro. Daí aconteceu isso. É estranho. O House, que, que foi, mano? Tá tudo bem? Opa. E aí, cara, é... tá muito bem as coisas não, velho. Eu tô sendo motivo de chacota aqui, cara. Que papo é esse, Zé? Como assim? Explica direito. Cara, nos últimos dias eu tô tendo um pesadelo de uma dimensão esquisita, estranha. E eu tô começando a achar que não é pesadelo. Eu tô começando a achar que é real. E, inclusive, eu tirei até uma foto desse lugar e tal. E, mesmo assim, ninguém acredita em mim. Pera, você tá dizendo aquele pesadelo que eu te acordei? Sim, cara. Toda vez que eu durmo, eu sonho que eu tô nesse lugar como se eu fosse teleportado para esse lugar. É tipo um sonho que repete toda vez. Repete só o lugar que eu tô, mas acontecem coisas diferentes. Uh. E, inclusive, eu consegui tirar uma foto. Como que eu posso materializar uma foto do meu sonho na vida real? Tá, de, de, deixa eu ver aqui, aqui deixa eu ver. Eu juro que não vai rir de mim. Hard, tamo junto aqui. Eu prometo pala palavra de amigo. Tá a foto e essa criatura é uma criatura que tá me assombrando nos meus sonhos. Uh. Nossa, você não, você não vai tá. acreditar, né? Eu não um local totalmente diferente azul com árvore rosa e tem. Tipo LG. Um pé grande que abre a boca, é isso? Você tá zoando comigo, LG? Não, é, é literalmente sério? o que tem na foto. É literalmente um local azul com árvore rosa e um bicho que parece um pé grande com a boca aberta. É muito pior do que isso. É uma dimensão terrível. Aí ela fica escuro do nada, falta chão, tem uns barulhos estranhos e essa criatura me perseguindo toda vez que eu entro lá. Tá. House, eu vou ser honesto. Eu não vou rir de você, ah. porém... Eu não acredito, mas se você quiser me deixar uma cópia dessa foto aqui, mano, eu poderia dar uma pesquisada, uma estudada e ver o que eu acho sobre isso, sabe? Eu, eu tô contigo, cara, por mais que eu não acredite, você é meu amigo. Eu tô contigo nessa, Raul. Se você acredita, eu, eu tô disposto a trabalhar com você para resolver isso. Jura que você não vai rir e começar a tirar sarro e plantar essa história em todo lugar para me zoar? Jura, jura? Não falarei para ninguém. Boca do Lajota é um túmulo. Ah, então, ó, por enquanto, só você e o Pedrux que sabem dessa história. E eu acho que o Deretinho sabe, tem alguma desconfiança. Eu vou deixar a foto com você, pode estudar tá. ela e se tá. Mas você, você tiver... Mas você cópia coisa. dela, algo do tipo, ou não? Não tenho, só consegui eu, levar... Eu, eu, eu consigo um fazer uma cópia dela, você quer? Não, não precisa, só quero, Posso, que, quero que você mais, me dê sabe? alguma luz, só isso. Qualquer coisa ah. que eu puder me livrar desse pesadelo que eu não aguento mais. Eu, eu volto com essa foto para você amanhã, tá bom? Até lá eu já consigo uma resposta para ficar tranquilo. Ah, tá. Eu vou tentar não dormir hoje à noite. Ô, uh, oh, House, espera aí. Fala. Aquele pesadelo estranho lá parou quando eu te acordei, né? Sim. Eu percebi que quando eu acordo, eu consigo voltar pra cá. Olha, não sei se ajuda muito, mas normalmente as pessoas tendem a, tipo, ter o um batimento cardíaco, suar, ou se mexer mais quando eu tô tendo pesadelos dormindo. Vê se você faz algum sensor para isso que, que faça um barulho que te acorde. Pensa nisso. Hum... Entendi, você já é o segunda dessa dica. Ah, é? Valeu, LG. Uhum. Uhum. Tchau. Tchau, tchau. Bom, como vocês viram, a gente tem essa foto aqui. Eu não sei o que, que é isso. A minha ideia era conversar com o Duque, porque o Duque ia saber se isso aqui é real, falso, ou o que é isso. O problema é que ele não tá aqui, né? Vou ter que esperar ele aparecer. E como eu nunca sei onde ele tá, eu já olhei pela casa toda. Ele não tá aqui. Ó, não tá. Será que ele tem medo de pinguim? Vou pular na cama aqui, ó. E o... Cadê os outros dois? Ah, eles estão aí? Tá bom. Bom, por agora eu vou só guardar nessa caixa que até o Duque aparecer. Agora, outra coisa que aconteceu nesse meio tempo foi o Apu. Eu tava arrumando minhas coisas lá no galinheiro e ele literalmente apareceu na minha casa para lavar a louça suja, acho que é assim que fala, né? Bom, vou mostrar pra vocês aí. Ó, antes de mais nada, eu quero dizer aqui que eu vim em paz, hein? Uh, que gritaria é essa? Calma, Oi? ó, é, é, é, é, é tratado de paz, LG, paz. Sem trap dessa vez, né? Sem, sem trap, sem pegadinha, sem dedurar. Tu veio sozinho? Sozinho, sozinho, sozinho, sozinho. Tá, entra aí, vamos conversar. Ó, é... Ué, que isso? Eu comecei a decorar a minha casa, daí foi a primeira sala que eu fiz. Ah, tá tá bom, tá. Ó, LG, na real tem um assunto muito sério pra tratar contigo. Hum, tá, pode falar. Eu quero entender o por quê? Por que que você me dedurou? O... Que, que, por quê? Você acha que eu roubei o cofre mesmo? De verdade? Não, em No momento eu falei que você roubou o cofre, eu nunca te denunciei por causa de você ter roubado o cofre. Então por que você me denunciou? Porque você invadiu o cofre. Mas, LG, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse a picareta de bedrock, você também não entraria para ver o que tem dentro? Não. Ah, LG. Abu, cada pessoa de um jeito, mano. Tá bom, ó, tá, bom mas tá bom, tá bom. Tá vamos, assim. ter, vamos fazer uma pergunta honesta e aberta aqui. Ah. Tem, tem, vamos supor que essa carne aqui, essa carne aqui é um bandido, tá bom? Ah. E aqui tem um cofre. Tá. Ela invadiu o cofre para roubar ela não, fra... calma, você calma, não, não, não, não, não, não, não, não, tá bom, não, tá bom, vamos supor, ela invadiu o cofre pra olhar, tá bom, tá. conseguindo ou fracassando, tá bom. Ainda ela invadiu o cofre, ainda é um crime, correto? LG Mas calma aí, calma aí, onde diz que a gente não pode invadir o cofre, onde? Onde Simplesmente tá nas regras da cidade. Não tem essa regra, LG. Ah, pô, então basicamente eu posso te matar e pegar todos os seus itens, mano. Eu não tem nenhuma regra falando que eu não posso fazer isso. Pode? Só que você tem que ter ética, noção básica das coisas, pô, é uma não, cidade LG, que eu tenho não, que funcionar. Não, não, não, não, não, mano. Não, não é assim que funciona. E você sabe disso. Enfim, de qualquer forma, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe que não fui eu que roubei o cofre, né? Sim, foi o Carlinhos. Exatamente, foi o Carlinhos, velho. Então, ó, primeiro de tudo, eu nunca vou concordar com essa sua ideologia de porque não tá escrito ali você não pode invadir o cofre, tá? Não faz o um mínimo sentido. Isso é papinho de ladrão, ó. Papinho de ladrão. Não, não, não, não, não. Ladrão não. Eu só tô seguindo as regras. As regras são as regras. O que não é regra, não é regra, LG. Zé, não, não tem argumento, você sabe. Mas enfim, de qualquer <risos> você forma. Você sabe que eu tô certo. Não tá certo em nenhum mundo. Opo. Vamos chamar alguém para invadir sua casa, já que na sua casa da vida real não tem uma placa falando que não pode invadir. Aí, ó, tá na mesma. Enfim. Ah, não, pera é... aí, não mas na vida real tem sim, você não pode invadir propriedade privada. Ah, Aqui não tem viu? essa regra. Ago tem agora, quando o negócio tem. afeta você, você arruma uma regra, né? Mas então, ó, saca, como você ah. tava preso lá, e eu acho que totalmente justo e plausível você tá preso, tinha que ter ficado preso mesmo, só que eu achei hum. que você tinha que sair em algum momento. Não tem porque você ficar muito tempo, já que você fracassou no seu grande crime, né? Eu não, falei, não. Yeah. <laughs> Eu vou ter de roubar LG. Enfim, você fracassou no seu grande crime. E então eu falei, mano, já que ele, ele tá lá preso assim, eu acho que já, já deu o tempo dele ficar preso e aprender que não é pra ele ficar invadindo as coisas, né? Vamos soltar ele, vamos atrás de quem realmente fez isso. Porque eu sabia que não era você que tinha roubado. Porque, como eu disse, eu não prendi você. Eu não denunciei você por ter roubado. Eu denunciei é, você então por ter invadido. Foi você que descobriu sobre o Carlinho? Sim. Caraca, velho. Calma aí, mano. Mas aí que tá, ô, ô, ô, LG. Meio que eu escapei da prisão. Pra poder é, juntar então, provas pra provar a minha inocência. Meio que naquele dia que você me jogou numa cadeira cadeia numa prisão aqui, é o mesmo dia que eu tinha marcado de três horas mais tarde na delegacia para te soltar com as provas. não, não, você tá zoando. Não tô. Pode perguntar pra policial de N lá da delegacia. LG, LG, eu acabei de matar o Biel para conseguir a chave do cofre, LG. No cofre? Não tô nem zoando, LG. Que cofre? O cofre da delegacia, que tava meus itens. Por quê? Porque eu tinha que pegar meus itens, mano. Eu precisava recuperar os meus itens para mim conseguir juntar as provas para provar minha inocência. Que eu já tinha as provas o tempo todo? Mas eu não sabia. Eu não sabia se me jogou na cadeia. Pra mim você achava que eu era o um bandido. Mano, Apu, tudo isso se resume a você ser uma pessoa precipitada. Ah, mano, eu não ia ficar de braço cruzado esperando oh, os caras me julgarem. Se você não tivesse invadido o lugar que não era pra invadir, não tinha acontecido isso. Se você não tivesse fugido, se você não tivesse me atacado ou matado o Biel, nada disso ia ter acontecido. Ah, então calma aí. Então o grande ponto que eu quero discutir aqui é: não foi um ataque pessoal. Não, se você roubar o banco de novo, eu vou fazer a mesma coisa. se outra pessoa roubar, você é a mesma coisa de novo com a pessoa. Então, abre o olho, que se tu roubar o banco, eu também vou te dedurar, hein? Mas quem disse que eu já não peguei o cofre do banco? Uhum. Como assim? Mano, pera Você quer saber disso? Pera, o que? O do que você tá falando? Na hora que eu fui descobrir o Carlinho Eu tava espionando, foi um acaso incrível Eu tava espionando o Carlinho e ele tava abrindo O jogo pro Biel que ele tinha o cofre do banco E nessa, meio que ele não tava tipo assim Biel, tem o um cofre, quero me entregar Tava tipo assim, ô, oh, vamos abrir junto e fugir eles então eram cúmplices Exatamente, aí eu fui atrás De pessoa de, de persuadir eles Tudo mais, e funcionou, a única decisão Do, do Carlinho pra ele se entregar Era que deixasse o Biel quieto, e eu eu Deixei o Bel quieto, só que é o policial. E o policial fica com o cofre do banco, né? Nessa situação, né? Que tava com o carinho. Então eu fui lá e roubei dele. Onde tá o cofre agora? Porque eu quer saber isso. Porque se você tá com o cofre, significa que você roubou o banco. Tá, pergunta hipotética. Você tá com a picareta de Bedrock? Não. Tá, eu, eu devo ver pro gerente do banco. Tá Pode ir lá, né? os próximos olhos. Você tá com a minha picareta? Não, porque eu faria essa pergunta se eu tivesse com ela. Você não vai tentar voltar é. lá, né? Não, não sei, não, não. Não, não sabe, sabe o que, que? que? Sim ou não? O que? Se você invadir o cofre, a amizade acabou. Daí dessa vez não, não tem como tem Como, como invadir o cofre mesmo que eu invadisse, não tem, não tem nada que fazer lá dentro. Tá, então estamos em paz, tá bom? Em paz, pega a carne. Toma tá um o hamburgão do Pedro que teve... Não, não, não, não, não, ah, não Aliás, acho que eu, de... eu tenho mais uma informação para você. O quê? É, eu só consegui te prender graças ao Pedro que está Eu ah, Já sei disso, já ah, sei. Então, beleza, disso. tchau. Bom, então, como vocês viram, eu e o Apu estamos de bem de novo. Na real, para mim, a gente sempre teve de bem. Eu só queria ajudar ele, porque na realidade, primeiro que para invadir o cofre, alguma coisa não estava bem com ele. Segundo que para fugir da cadeia, definitivamente alguma coisa estava bem com ele. Só queria ajudar um amigo que estava meio louquinho das ideias. Agora espero que ele pare de tentar invadir os lugares, né? Porque não precisa roubar. Dá para conseguir as coisas sozinho, né? Enfim, por falar em cidade, eu estava querendo cobrar o Luiz, o gerente do banco, por causa que ele tá me devendo dinheiro, gente. Primeiramente, bom dia. Antes de pegar minha moto e ir lá para a cidade e falar com o Luiz, tem alguém jogando lixo na rua de casa, mano. Que isso, eu, eu não fiz mal para ninguém, porque tô jogando lixo aqui. Tipo, dá, dá para pessoa pegar o lixo que ela jogar e, e jogar fora, né, mano? Poxa, eu não fiz mal para ninguém, para quem isso, né? De qualquer forma, vamos colar aqui no banco. Nossa, mano, essa lâmpada aqui. Mano, todo respeito que colocou essa lâmpada aqui, mano. Pare com suas atitudes, mano. Que lâmpada feia de colocar ela aqui. Eu sei que essa lâmpada aqui ilumina bem até embaixo da pedra. que Então deixa assim, meu Deus do céu, bom dia forma, vamos vir aqui falar com o Luiz para gente pegar nosso dinheiro, né? Tô precisando, né? Opa, galera, suavidade, como você está? Dá licença, dá licença. Boa tarde, meu dinheiro. Boa tarde, estou com ele aqui, mas antes você poderia arrumar aquela última rua nova que fizemos? Tá, tá bom, tá bom. Mas se eu não me pagar, vou quebrar tudo, hein? Esse gerente do banco aí, nós dá a mão, ele quer o braço, né? Tá complicado, né? Bom, vamos arrumar aqui. Na real, eu queria fazer mais obras na cidade, tá ligado? Além de fazer a rua, eu queria mudar as iluminação, colocar umas plantinhas, umas coisinhas mais bonitas, sabe? E arrumar aqui esses pedaços de chão que alguém roubou. Mas vamos ver isso depois. Primeiro, vamos fazer essa rua aqui. Afinal, essa rua é pequenininha aqui, ó. Só puxar uma linha reta. Vai ser de boaça? Ah, vai ser pânico. Vai, vamos fazer as marcações então. Ó, gente, eu arrumei os degrauzinhos daquela escada que alguém tinha quebrado não, não me avisaram para arrumar. E trouxe minha moto para cá. É, eu tenho os blocos, vai ser de boas. Já fiz as marcações aqui também, então agora basicamente só preciso quebrar toda essa terra. Pronto, na real, eu esqueci de marcar essa parte aqui, mas não tem problema. Aqui é que se eu buscar a moto pra me distrair. Bom, agora que a gente quebrou isso aqui, é, é rapidinho, é só espalhar as suas. É bem fácil esse trabalho. eu vou aproveitar também que vou arrumar a sarinha do Delete. Tipo, tá, tá meio largadinha a loja dele. Sumiu o banner aqui, ele nem voltou, né? Eu vou, vou arrumar pra ele aqui. Prontinho, a rua eu arrumei. Ficou até que simplinha, mas ficou bem boa. Ó, uma subidinha normal tal. É porque eu ainda não sei como que vai ser a loja desse pessoal aqui do Jante do Drew, pra depois poder arrumar isso. Ó, o Pedrox ali, ó. Bom, de qualquer forma, pra loja do Delete, eu não sei muito bem o que fazer, por causa que. Eu realmente não sei o que fazer, para ser sincero. Então, eu fiz aqui, ó. Coloquei umas greminhas Troquei um pouquinho o lugar das cadeiras. Vai deixar um caminho mais livre para cá, para quando a gente vir falar com ele. Eu posso colocar uns tijolinhos aqui depois, mas. Hum, se bem que vai ficar legal, né? Tipo assim, aqui, ó, os tijolinhos. Eita, pelo. Que cabe até mais. Meu Deus! Era isso, meu Deus. Aí, ó, melhorou um pouco. Tá ainda simplinho, mas é porque eu não sei, mano. A loja não é minha, então não tenho muita coisa em mente do que decorar. Mas eu acho que já vai dar uma melhorada legal no dia do Delete quando ele vê isso. Agora, vamos cobrar o Luiz para depois a gente poder fazer mais coisas aqui na cidade, né? Se ele quiser, claro. Já vou deixar claro aqui que se ele não me pagar agora, o, o, o bagulho vai ficar doido. Tá doido, brincadeira? Ou será que não? Opa, tudo bom? É, acabei. Agora. Agora você vai me pagar, né? Olha lá, vi que você já fez a rua, ficou muito legal. Ah, obrigado. Seu pagamento tá lá no seu baú. Após pegar, venha conversar comigo novamente. Tá? Obrigado. Tá já então, aí Mano, por qual motivo ele só não me deu o dinheiro ali? Por que eu tive que descer aqui buscar? Mano, se o dinheiro não estiver aqui, se tiver não estiver aqui. Gente, tô desconfiado, gente. Tô desconfiado. tiver aqui em cima dinheirinho. Tá. E tá! GG, boa. Deixa eu guardar aqui na minha carteira. Nossa, tô cheia da grana, hein? E vamos lá ver o que ele queria, né? Ele falou pra gente voltar lá falar com ele. Vamos ver o que, que ele quer. Eu acho que deve ser coisa boa. Agora que ele me pagou, a gente tá de bem já, né? E tal. Pronto, peguei o dinheiro. Primeiramente, muito obrigado pela confiança e pela oportunidade de ser a cidade mais pânico. Tamo junto, tá bom? Agora fala pra mim o que você quer, senhor gerente do banco. Temos um problema na cidade. Como assim um problema na cidade? E como eu posso ajudar com isso? Ué, o que tá rolando? Você já se provou de confiança em vários momentos em um ótimo investigador. E está interessado em serviço secreto? Tá, pera. Uh, Até mas eu preciso saber exatamente o que tá rolando pra eu saber no que eu tô me envolvendo Eu não, não quero ter que ferir ninguém nem nada do tipo Então me fala primeiro Você poderá fazer o que bem entender Terá carta branca pra tudo Seu único objetivo é salvar uma pessoa Pera, então eu basicamente tô me tornando igual você Tipo, um, sei lá, um dono da cidade Se eu quiser, eu posso começar a quebrar essa parede Se eu quiser, eu posso prender o segurança do banco Ou se eu quiser fechar uma loja, eu Posso? Sim, literalmente isso Tá, quem eu tenho que salvar? Você já deve conhecer ela, a Poki. Oi, o que aconteceu com a Poki? Como assim? Como salvar a Poki? Ela sumiu essa noite e não sabemos onde ela está Isso está nas suas mãos agora Bom, se eu fui o único que conseguiu resolver o mistério do banco Que era só um banco envolvido Imagina agora que está envolvendo uma pessoa Pode contar comigo Mano, como assim a Poki sumiu? Eu acho que deve ser algum tipo de brincadeira Ele deve estar fazendo um idiota para rir da minha cara Eu tenho certeza que a Poki está lá Eu vou ver isso agora Eu vi ela agora há pouco, eu estava rumo na rua Poki, você tá aí? Ela não tá aqui. Será que ela foi na minha loja falar com a Ana? Ana? Você viu a Poki? Tá, pera. A, a, a Jenny, a Jenny. A Jenny é a prima dela. Ela deve saber alguma coisa. Vamos, vamos na delegacia. Pronto, toma aqui, toma aqui. Jenny, tudo bem? Eu, eu, eu, eu recebi umas notícias. Eu não sei se estão verdades. O que você sabe a respeito? Por favor, me conte. Estamos sofrendo muito com isso. Meu Deus do céu. Pode ficar tranquilos. Eu vou resolver isso. Eu vou achar a Poki.